Então, quando a gente fala da água obviamente a gente trabalha a questão da água principalmente aí nos primeiros anos uh, das escolas a gente tende a falar uh, algumas coisas básicas a primeira delas é que a água ela é a origem ou fonte de vida né? e é obviamente a gente tem uh, entende a água como um insumo muito importante uh, uh, não só da vida mas também da atividade produtiva né a gente pensa que a água é fundamental para o abastecimento na agricultura né? para o desenvolvimento que obviamente também serve depois do alimento que vem para a cidade. E talvez uma coisa que não fique muito claro é, para as pessoas é que a água também é um grande insumo da indústria. Né? É, inclusive, a indústria é um dos maiores consumidores é, de água. porque Porque o processo industrial, dos diferentes tipos de manufatura, produtos ou até serviços, eles dependem da água em seus processos produtivos. Ou para resfriamento, ou a água como próprio insumo, como matéria-prima. Né? Uh, e uh, nos grandes centros, quando a gente pensa principalmente em uh, São Paulo, a gente tem não só uma grande concentração de pessoas, mas também uma grande concentração de indústrias. Né? Uh, e os grandes consumidores nos grandes centros, apesar da, do elevado número populacional, é também a indústria. Né? Então, essa crise ela é uma crise é, ampla e afeta não só as pessoas dentro das suas rotinas, dentro de casa, mas afeta também todo o tecido social, toda a estrutura social, porque ela pode afetar o abastecimento e pode afetar também, em última escala, o próprio emprego. Né? E isso é, tem reflexos diretos na economia, na renda e outras coisas né? é, derivadas da própria é, atividade produtiva. Né? Você pensar que você migra um, uma indústria de uma, de uma determinada região para outra, você também está migrando junto com essa indústria né? também o emprego. Uh, isso acaba uh, causando um reordenamento aí do espaço urbano a médio e longo prazo.